Oi gente, hoje a gente vai começar a falar sobre uma parte um pouco mais prática sobre investimentos. Quando tu termina de juntar tua reserva de emergência lá na conta digital, tu chega numa etapa de que pra tu conseguir investimentos com uma rentabilidade melhor, tu precisa abrir uma conta numa corretora. Tá, mas eu não posso investir pelo banco? Poder investir pelo banco tu até pode, mas na maioria dos casos os bancos não te oferecem os melhores investimentos, mas sim aqueles que os gerentes precisam vender para cumprir as metas mensais deles. Mas aí você pode estar se perguntando, o que é uma corretora de valores? A corretora de valores é o intermediário entre tu e o lugar que tu vai investir. Cada corretora tem o seu próprio catálogo de investimentos que é oferecido para ti. Quando tu abre uma conta na corretora, ela vai mostrar todo esse catálogo com informações como rendimento e prazo de vencimento. E aí tu vai poder escolher o melhor investimento para os teus prazos e metas, de acordo com a rentabilidade que esse investimento tem e com o prazo de vencimento dele. Hoje existem quase 100 corretoras ativas no Brasil. Entre elas, a gente tem as mais conhecidas, que são XP, Rico, IsInvest, Clear, Modal Mais, BTG e a hora. Qualquer uma delas que tu escolher pra ser tua corretora vai ter a mesma função ela vai interligar tu e o lugar onde tu vai estar investindo. Mas existem duas coisas que a gente pode analisar dessas corretoras pra tu escolher a que tu vai continuar usando. Quando a gente começa a investir, normalmente a gente começa por renda fixa. Então o primeiro ponto que tu pode analisar é o catálogo de renda fixa que essa corretora oferece pra ti. Pra ver esses catálogos, tu vai precisar abrir uma conta nessa corretora, mas não se preocupa que esse processo é todo grátis e se depois que tu abrir e olhar o catálogo dessa corretora tu não gostar e não quiser mais usar ela, tu pode você pedir o cancelamento, que também é grátis. E o outro ponto que se pode analisar essas corretoras é em relação às taxas que elas cobram. Hoje a maioria das corretoras não cobra taxa para renda fixa, mas para renda variável depende. Tem algumas que já oferecem o serviço de investimento em renda variável e não cobram por esse serviço. E aí para te saber dessa informação tu vai precisar acessar o site das corretoras também. Mas normalmente para saber disso tu não precisa criar uma conta na corretora. Tu pode só acessar a página inicial delas que essas informações estão lá. Todas as corretoras têm pontos positivos e negativos. Então eu te incentivo a pesquisar um pouco sobre elas antes de decidir qual corretora tu vai usar para seus investimentos. Se precisar de alguma ajuda, pode me chamar no direct que a gente conversa. Uma coisa que é legal lembrar também é que se depois que tu começar a fazer os seus investimentos, tu quiser trocar de corretora, tem essa possibilidade. Então tu não precisa se preocupar de que a corretora que tu escolher agora, tu vai ter que usar pra sempre. Agora eu quero pedir pra te compartilhar esse vídeo no teu story. Eu tenho certeza que algum amigo teu tá querendo começar a investir e ele não sabe por onde começar pra escolher a corretora dele. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!